Cara, eu vou mostrar para vocês aqui como que é o nosso estilo de vida sem nenhum pudor e filtro. Eu vou mostrar como é que tem sido aqui uma semaninha morando no Celinas, que é um co coworking incrível que tem pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, várias regiões aí, principalmente na América Latina, e é uma experiência muito pés descalços, muito livre, muito leve, muito gostosa de você curtir aí uma quebra de padrão. Onde você vai conseguir trabalhar de boas com uma puta infraestrutura e curtir o local. Então deixa eu fazer um tour para mostrar como que é, como que funciona aqui, pra vocês sentirem um pouquinho da vibe. E eu mostrar que é possível sim você ser um nômade digital, você ser uma pessoa que trabalha de qualquer lugar e ainda curte a vida doidada. Beleza? Então bora aqui começando pelo nosso quarto. Olha só o style. E aqui era a minha mesa. E olha só essa vista, galera. Era isso aqui. Eu, é isso que eu vejo, né, todo dia quando eu acordo, olha só, zaralhada de passarinho passando gavião, tal, e olha o style aqui, cara, pra fazer as lives, pra fazer os encontros, vou vir pra cá, aqui, ó, caminha, decoração muito bonita, olha o telão que a gente viu ontem aqui, série. porra, muito style, esse daqui é uma suíte, ah, então tem um banheirinho, que dá pra pendurar os brecadélia, Banheiro espaçoso, de boa também, ó. É, o troninho. Pão. Virado. Beleza. Então, vamos aqui agora. Aí, a casa dos amigos. Olha aqui, respeitando. Trocação aqui, terapêutica. Trocação de cura. Olha só, que bonito. Mensagem sublinária. E, ó... Vou descer agora. <risos> aqui é o corredor. Vamos. Estamos aqui numa parte do prédio que é diferenciada. Tem quartos melhores, tem suítes tal. Mas Piscina, pan. E ali ficam os dormitórios mais compartilhados. Tá ligado? esse é o prédio do coworking. Eu vou mostrar pra vocês a estrutura. Corredorzão, pan. E olha essa estrutura de coworking hoje é sábado então está fechado mas dá para ver aqui pela janela ó que top e tem umas cabininhas também tem auditório dá para fazer apresentação tal e olha que foda fiz aqui minha última barba e cabelo ó Nature Barber Shop Santa Barba foi na citroninha mesmo que eu fiz ontem então bora lá vamos Agora, saindo desse prédio, olha o visor, Top! E aqui ó, já tem uma lojinha da Vila Bong com hot butret. Foda. Tudo muito verde, muito céuzão. Ali na frente é a Praia do Mole, não falei, né? É uma das praias mais lindas aqui de Floripa. E aqui ó tem um barzinho que é o Layback. Também fica a noite. Fala, galera. Beleza? Aqui, ó. E rola. Porra, encontrozinho e tal, até me... meia-noite, uma hora da manhã, no estacionamento. E, ó, nossa Ferrari aqui. Ai! E aqui é o prédio do dormitório principal, mas olha que bizu, né? Já vou mostrar ali a área comum da cozinha, da piscina. E aqui, ó, tem os quartinhos menores, estenda. Aqui tem uma varandinha maravilhosa E aqui, ó É Aqui tem alguns quartos menores o standard também E os dormitórios mais laterais. Aqui é a recepção, ó E aqui de manhã sempre tem o programa Eu vendo yoga, quarta Terça-feira, 9 horas yoga Funcional de surf, 8pm Não, 8 também, né E aí vai, ó, virado. Aqui também, ó tem as informações, então você sabe o que tá rolando e tem várias atividades. entra aqui, ó. Recepção. Beleza, irmão? Ó. Tem uma lojinha irada com altas peças. E ali, ó, você vai ver. Tá vendo ali, ó? É o. Só, é tipo o cardápio de atividades que você pode fazer. Você vai conhecer várias paradas aqui, ó. Tem um gazinho também. Tudo Wi-Fi tinindo lindo. E... e vou lá, agora. Agora vamos para um outro tipo maneiríssimo. Olá, tudo bem? A piscina aquecida. Que... Fica aberta até 10 horas da noite. Então você chega estressadão para a piscina aquecida. Às vezes rola um barzinho também aqui. Olha que maneiro. Oh, vou fazer um tour diferente, galera. Tour diferenciado pra vocês aqui. Vou passar por esse pico, ó. E tem verde pra caramba e tem vários espaços que você pode, ó, ficar trabalhando aqui no meio da natureza. Olha só pra cima aqui, ó. O que, que tem ao seu redor. Tá bom pra trabalhar? Ou oh, tá muito estressante? Muito bom, né? olha aqui, ó. Aqui são os dormitórios e tal. Compartilhados, né? Olha só o visu. Banquinho. Aqui rola, ó, uma bibliotequinha também que você pode, tá vendo? O cara veio trabalhar, foi de boas. Não tem ninguém, as cadeirinhas, ó. Visu pra natureza. Aqui a cozinha do restaurante, que tem restaurante também, que você pode almoçar, tomar café. E, pô, tem experiências super justos qualidade legal fica do lado aqui dessa coazinha também ó aqui indo por aqui você vai dar lá na lagoa passa né um minutinho de carro são de 200, 300 metros e chega lá é mal visual. você vê o outro lado da ilha, abaixo da lagoa né? aí aqui ó é a área comum um piscinão bolado olha o tamanho olha o visor Foda, né? E aqui a gente vai ver a cozinha compartilhada que para mim é a única parada que, que eu senti uma diferença porque a gente não tinha cozinha no quarto então tinha que vir para cá para fazer as paradas e é, e tipo né comer o então, que a galera pode guardar tipo um armáriozinho Aí tem o microondas, um forninho Aqui é uma parada maneira, quem vai embora da tá, comida deixa aqui Então, isso é, você pode pegar Mas lá, senão Nossa, cada um tem o seu E tem aqui a geladeira Que aí cada um bota as paradas com nome também Tal, etiqueta, mas olha a zona Então eu não aguento isso não Esse pra mim foi é mais desafiador E porra, nego usa as paradas e deixa aqui De vez em quando, mas a maior parte do tempo tá assim ó Mas é limpinho e tal então esse foi o maior desafio que a gente, por isso, tá vendo agora da próxima vez ficar de pegar o loft, porque aí o loft ele tem ele tem uma mini cozinha. Então, olha. Animal, né? Aqui é maneiro para jantar, conhecer uma galera. Né? E... opa! Então é maneiro. Ele tem os avisos. E mais para baixo aqui. Bom, tem vários sofazões e tá? tal. Então, pra pegar um sol, pra trabalhar, o Wi-Fi também pega. O pé descalço, outra coisa linda. E aqui é o restaurante, que é bem maneiro. Tu toma umas paradinhas de manhã, um cafezinho. Ó, e, como eu falei, as pessoas são é super justos. É 40 pratos, um cafezão bolado. E portunhal cantando ali. Ó. Olha que legal. Deixa eu olhar, não tem que aqui. Para que sim para que sim para que não se si, como achou é como achou é castelhano castelhano né argentino fala com x nem carioca ligado pois é pois é olha que bizu porra então tu pode ter uma quebra bonita de de porra rotina você pega uma semana um pico tipo desse aqui irado. Você né, tem certas regras de distanciamento e tal, então você consegue ficar de boa, trabalhar do quarto naquele vizu. Porra, curtir aqui um shoppingzinho. Ah, meu Deus, tem que mostrar, né, galera? Vamos mostrar a praia. A parada mar foda. Vou dar uma corridinha até ali pra vocês verem o vizu. A gente volta e fecha o vídeo. Morou? Ih! aqui, ó já é a entrada e ó, aqui você vê de frente, né, o visor animal senão não olha que maneiro aqui, ó, também tá surfista, o surfisteiro ih, Celina 2001 de frente pra Praia do Mole aqui, ó esse esqueminha feio pra caramba. A galera chega cedinho. Aqui, ó. ó, rola um açaí bolado. Salgadinho natural. Olha a toda, família. Que boa. Esse bruxão aqui, ó, entende muito de alquimia, né? Pé, com as pedras, com os cristais. Pé, palpeira, excelente. Olha isso, olha que aí. Alemão, beleza? Galera, aqui. Aqui tem um jardinzão de margarida, irado. Se liga no bizu. Olha esse contraste ali com o céu, cara. aqui você acorda 5, 5 e meia da manhã nascer do sol. É de frente aqui nessa praia. É animal. E a lua nasce aqui de frente também. Anteontem foi lua cheia, a maior bola de queijo do mundo no planeta, no céu. Foi irado. E foi lua cheia do Sidarta mano. teve um esquema desse aí também, né? E ó, que lindo esse corredorzinho aqui. E aí tu chega ali, pessoal, vocês chegam uns três beatparezinhos com dose dupla de cervejinha que também é boa para equilibrar com a alma. Você encontra dose dupla de gin tonic, bebidas inclusivas da elite brasileira no, no atual momento, acorda, e ó, tu já vai estando aqui cativado pelo canto da sereia, você já vai mudando de energia, chegando, a sua energia já vai, já vai sentindo porque é, aqui tá todo mundo bem, ó, Layback House. já entra aqui no tubão, se ligou, é uma onda, tá, né? muita criatividade, bonito, Ó, sem altos visuais, pra simplesmente ficar curtindo Ô oh, meu irmão! Ó, esse aqui é o barraco mole também Virado Tô a uma sonzeira boa aqui, ó. Chega aqui, sonzeira E essa é a vissura ó. Pode ficar contemplando de boa aqui Vou sentar com o tio. Toma uma. E esse é o Celina e Floripa, filhão. Irado, irado, irado. Então, pra você que acha, ah, não, não consigo, é impossível, tal. Eu aqui é uma de presente, o momento de experimentar, porque se você viver nessa pegada aqui e ver que é possível trabalhar com seriedade, ter responsabilidade, gerando valor, contribuição, transformando a vida de uma galera ganhando por isso, e além disso, fazer tudo isso em paralelo para curtir a vida e aproveitar a amizade, a liberdade, a natureza, a reconexão. É coisa linda, né? Isso é um estilo de vida pé descalço, à disposição de todo mundo. Apenas um passo, pé descalço, para você encontrar a sua verdadeira liberdade. Então é isso, tamo junto, espero que tenham curtido. Se precisarem de ajuda, vejam aí na descrição, tem um monte de formato irado e me segue lá no Instagram, que é a trocação diária sobre essas filas de sabedoria, beleza? Arroba